Olá! Olá, pessoal, tudo bom? Amigos do Instagram, do Face, estamos aí para conversarmos um pouco num dia muito especial, 11 do 11, né? Olha que data linda! Uh, 11, 11, é, abertura de portais, são uh, portais... De mestre muito elevados, né? Isso acontece uma vez ao ano e esse ano especial, esses portais, eles estão com uma força muito grande muito, muito, muito. Então, uh, o que eu posso dizer para vocês a respeito disso? Muitas pessoas pediram para eu fazer uma live, né, condizente com esses, com, uh, sobre falando dos portais, falando dessas coisas, do que está acontecendo, até onde uh, nós podemos ter influências boas, né, trazida do, deles. Tem alguém que está falando que é Lina Dota, Lina, né? A Aninha também tá aí, a Rosane no Instagram, no Face tá a Rosane Melo, estão assistindo. A Regiane, um beijo para você, Regiane. Uh, beijo para todas, né? O Rodrigo Souza também. Uh, boa noite para todos. E vamos começar a falar um pouquinho desse portal 1111, né? 2020 não existiu como um ano uh, de, de dar giros, né? de, de produzir algo, de, de fazer com que as pessoas se unissem para trabalhar, se unissem, uh, todos os tipos de reunião que se possa imaginar, uh, como nós terráqueos gostamos, né? Nós gostamos muito dessa coisa de união, de não sei o quê, disso tudo. Mas esse ano especial foi um ano para nós nos mantermos quietos na solitude. Eu vou explicar para vocês sobre o portal, mas antes de mais nada, eu vou dizer o seguinte. Raras foram as pessoas que conquistaram coisas maravilhosas esse ano, raras foram, e essas pessoas que conquistaram é porque elas já estavam muito preparadas uh, dentro de uma individuação de algo assim, de, de, de, de saberem viver com elas para depois conviverem com os outros. E essas pessoas se deram muito bem esse ano. Eu tenho certeza que aqui entre nós tem alguma outra pessoa ou algumas pessoas que pode confirmar isso, se deram bem. Eu fui uma delas, eu sou uma delas. Porque a solitude, ela me aproximou muito de mim, não, ela me introspectou em mim. Regiane está falando que é uma delas também, Angelina também está aí, né? E, e, e essa, soli, essa solitude, ela veio provar o seguinte, que nós não podemos conviver com a interferência alheia e nos deixarmos levar por essa interferência, porque aquela interferência não é nossa, é alheia, é do outro. Não é uma coisa que é minha, que eu quero para mim, onde só a minha quietude, a minha solitude, o estar comigo. A, a Regiane falou que foi maravilhoso para ela. Essa solitude ela nos, ela nos acendeu àqueles que estão sabendo e souberam. Fazer, fazer desse momento, o um momento não para se escravizar numa, uh, dentro de um, de um calabouço, dentro de um, uh, sabe, entrarem dentro daquelas armaduras, né, uh, para se protegerem, para não demonstrarem nada, ficarem maníacas e, e terem uma série de, de, de, de toques e questões assim de medos, Uh, e de repente conhecer a quem estava convivendo com ela há mais que 40 anos, porque não sabia, mães que desconheciam filhos, pais que desconheciam, os filhos que desconheciam os pais. E de repente, a solitude se, fez, se transformou para essas pessoas em depressão. Ela se transformou, tá? Eva Castro também, a Ju Domingues. Ela se transformou num pesadelo, num pesadelo. E para aqueles que souberam e que sabem desfrutar disso, se transformou numa realização. Não foi num sonho, não. Foi numa realização. Porque de repente você vai percebendo o quanto as outras pessoas, a ideia dos outros pode ser uma ideia de te enclausurar num conceito, num padrão que não é teu, que você não quer mais, aquilo não existe para você, né? é o do outro. E faz com que a gente se sinta, com que nós nos sintamos, é, pessoas livres, quando saímos daqueles conceitos. Hoje, conversando com uma cliente minha, é, nós estava falando dos Pleiadianos, e como eu avisei alguma, semana passada ou retrasada, inclusive falei pelo rádio, pela Rádio Vibe Mundial, onde eu tenho o programa, que se o pessoal pensa que vai melhorar, para mim tudo bem, mas vai piorar. Ah, podem aguardar. Para aqueles que não sabem ficar com eles, a situação vai agravar, tá? Já tô avisando vocês, mas voltando uh, o que, que o que o conversando com ela eu disse o seguinte: que eu, eu, eu conecto os pleiadianos, né? E, e para abrir, abrir parênteses, a energia fria, por exemplo, com a qual eu trabalho, agora com essas, com essas frequências, que eu pus o nome de frequências biomolecular, que está fazendo, gente, é, é algo maravilhoso, mas tudo bem. Vem da ideia deles, está vindo do processo deles junto com a Terra. E eu disse o seguinte ele o che... o um, um, um recado que veio nós não pertencemos ao planeta Terra o planeta Terra é que está assumindo o nosso comando quando nós nos perten... quando nós nos permitirmos né a respeitar o elemental que existe para que esse elemental existente no planeta, que são as forças minerais, as forças elementais nos protegendo, e quando nós permitimos que esse barro se transforme em células, e essas células se transformem em sangue enquanto nós estivermos aqui, e nós não viemos para envelhecer, nós viemos para ficar um tempo, o tempo necessário na escolha que fizemos, mas não para nos subjulgarmos a sentença padronizada da tristeza que é o envelhecer. Mas sim, aprender, mas sim, nos integrarmos conosco na solitude, volto a falar, mas sim, crescermos de uma forma, é, porque o planeta está precisando de transformar, seja já ouvindo do falar do Nibiru, as coisas que estão acontecendo. Então, nós estamos aqui, não é para ficar, para nascer, de criança para escola, depois crescer, trabalhar, casar, ter filhos, netos, Ficar um velho jogado e morrer. Nós não viemos aqui para isso, gente. Nós viemos aqui para muito mais do que isso. Deus não ia fazer isso conosco. A vida não ia fazer isso conosco de jeito nenhum. E a maioria não enxerga. O que, que a vida está pedindo? Seja você agora o comando do seu eu. Seja você agora. Não, esqueça do calendário, esqueça de datas, mas seja você a pessoa que está crescendo, a pessoa que está amadurecendo, como eles me dizem, né? A pessoa que veio aqui para regenerar, não é da é é expiação, não é mais nada disso, mas é para regenerar e para saber lidar consigo. Lógico que para chegar nesse ponto, Bolívar também está aí, Sandra Mara também, lógico que para chegar nesse ponto, estão sendo usados esse, esses vírus que ninguém vê, que é tudo invisível aí, essas coisas todas, e não tem vacina, e tem vacina. Gente, esqueçam, vão vivendo e vão vendo o que a vida está proporcionando. O que, o que a vida está pedindo para nós? Ela não está mais pedindo que haja aquelas clãs fechadas, enclausurados um no outro, sem saber uh, se direcionar por si mesmo, mas só ir atrás de quem comanda a clã. Nós não estamos mais aqui para isso. Nós estamos aqui é, para aprendermos primeiro a viver em nós. Aí eu volto para os pleiadianos. Eles dizem o seguinte, nós, dentro dessa esfera das pleiades, né, eles vão desde a quinta dimensão, que é a dimensão que nós estamos já, mas as pessoas não acompanham, não vêm junto, aí vão entrando numa depressão profunda, vão entrando num desespero, vão entrando em situações bem, bem dolorosas, né? Mas nós estamos numa fase, eles dizem assim, Uh, da quinta dimensão para quem vem junto e não entra em depressão, não se, não se suicida, não mata, não, uh, não fica psicopata, não fica... Não, que sabe, introspecta e se encontra. O Neyvaldo também está aí. Uh, que é o momento da solitude, o momento da individuação, o momento de cada um conectar com o seu eu superior, que é o seu Deus, que é o seu divino e que existe toda essa, essa introspecção que é a nossa alma, que é a nossa essência, que é o nosso espírito, em processo evolutivo, ao mesmo tempo integrado com as memórias da Mãe Gaia, da Mãe Terra, integrado com todos esses procedimentos, tá? E eles vão desde a quinta até a décima segunda, dessa décima terceira, décima quarta dimensão, onde a décima segunda é justamente onde eu recebo a energia fria vibracional curadora. Dali, por quê? É, é, Vêm filetes e consegue ultrapassar essa energia cinza que está envolvendo o nosso planeta, para não falar pior, né? Mas vamos dizer cinza, que está envolvendo. E a quinta dimensão já é uma dimensão mais densa, já é uma dimensão que é com quem eu me comunico, não que receba energia fria, que eu sou facilitadora, mas com quem eu me comunico, que eu sei que é com a quinta e com a sexta dimensão. Não, não consigo com a décima segunda, não. Não cheguei lá ainda, gostaria, mas não cheguei. Então, eles dizem assim, quem estiver preparado vai vencer. Porque Foi colocado desde o início, eu vou chegar no 11 e 11, desde o início que Deus, lá nas Bíblias do Antigo Testamento, que eu não quero aquilo para mim, mas nem de longe, desconfiava dos filhos dele, como ele desconfiou de Abraão, né? Ele falou, ó, oh, você vai lá e mata o seu filho e, e me traz o coração dele. Porque ele precisava testar a fé de Abraão se ele era Deus se ele era o Todo-Poderoso, e ali ele tinha criado, era a própria cria dele, ele desconfiando da própria cria, o que, que é isso? E que, e que que absurdo é esse? E ele manda sacrificar o próprio filho, e o outro obedece, e ele não diz assim, olha, eu não vou sacrificar meu filho, nem em nome de Deus eu não vou sacrificar meu filho. Aí vem o Deus... Que, que acaba com Jó, acaba com esse, acaba... E ainda né? não tem mais o que fazer na vida. Criou tudo e começa a, a, a, a, a, a cutucar, a querer perceber até onde chega a fé de cada um. Gente, quem é que precisa disso? É Deus? É Deus? Vocês acham que Deus precisa disso? Ou é algum outro elemento? Hein? Vamos parar para pensar? É Deus mesmo ou é algum outro elemento que está precisando disso? Quem não confia em si e não sabe? Quem desorganiza para querer organizar é Deus? Deus nos deu o livre-arbítrio? Ele nos inspirou e do sopro dele, que a própria essência, a própria alma nos fez, ele não tem por que desconfiar, ele não tem por que querer provar qualquer coisa a nós porque nós mesmos sabemos de nós e nós mesmos estamos nos provando. Mas as pessoas ainda elas se limitam a querer colocar fora delas a divindade e dizer que Deus está no comando para justificarem a falta de atitude delas e a própria responsabilidade que elas precisavam tomar. Bom, esse é um ponto. Então, tudo isso, eu, eu, eu tenho recebido essas informações, né? As informações das deformações que a nossa que a manipulação está fazendo conosco. Vejam bem. Vou colocar algumas coisinhas pequenas aí, porque eu não vou me prolongar muito não, tá? Não vou entrar muito nesses médicos. Com quem ultimamente nós estamos conversando quando precisamos de ter uma informação de, uma, de qualquer tecnologia, de uma, de uma operadora, seja do que for? Com a inteligência artificial. A inteligência artificial não tem emoção, não tem nada, não tem absolutamente nada. E ela consegue te tirar do sério. Ela consegue. Por que, que ela consegue te tirar do cérebro? Porque você não sabe mais com quem você vai falar e ela repete mil vezes até o seu cérebro assimilar aquela repetição. Você entrar num estado de entrega e ainda ela agradece depois com todos os palavrões que você fala ou não e ela vive agradecendo. Então você não consegue mais ter a humanização a humanização e aquilo começa a te dar um estado emocional alterado, os seus hormônios vão mudando, a sua mente vai ficando hipnotizada, feito zumbi e as pessoas vão se perdendo e se enclausurando cada vez mais naquilo que está sendo trazido. Graças a esse tal desse vírus Graças ao Corona, né? A tudo isso. Então, telefone toca, você atende, o celular, a pessoa, eles desligam. Fico tocando, tocando, trocentas mil vezes. O que será que está que que tá acontecendo o que tem por, por trás disso? Cada um pense o que quiser, né? Cada um pense o que quiser. Eu não quero um Deus desconfiado e que teste a minha fé. Então, eu resolvi assumir Deus dentro de mim, a divindade dele em mim, me antenar com ele aquela vara, sabe a varinha mágica, que Deus diz assim, se mova, e ele coloca a vara mágica, que essa vara mágica seja a divindade agindo em mim, onde a lucidez vem a cada dia, e que essa lucidez se transforme numa grande luz, não para iluminar o fim do túnel, não. Eu, eu quero iluminar o túnel. Entenderam? E que a sombra venha para o meu descanso, em que sentido? Proteção. E que ninguém consiga entrar na minha sombra no ser eu mesma. Porque a minha luz vai produzir essa sombra. Só a solitude pode trazer isso. E nós só vamos conseguir novamente nos agrupar, nos unir, formarmos um grande grupo de alma, de espírito, eu, eu, seja lá a forma que for, quando nós chegarmos, não como ovelhas direcionadas, não como ovelhas que querem nos manipular, mas como um único pensamento, uma única mente, um único valor, como é uma décima segunda dimensão dos pleiadianos, eles, eles funcionam, eles trabalham numa organização única, num grupo organizado único, para quê? Para ajudar para colaborar, para poder expandir cada vez mais essa consciência e esse espaço onde nós podemos chegar dentro de uma consciência eterna. A consciência eterna não é um, apenas um ponto de luz, não, gente. A consciência eterna ela tem formas geométricas, mas ela acende dentro dessas formas exatamente como a mente dela pede. E eles têm um único pensamento lá, não existe inveja, não existe trono, não existe competição, não existe uma interiorização de um pensamento negativo e uma fala positiva. existe todos dentro de uma relação de amor. Essa relação de amor, ela só vai acontecer... Quando nós, dentro da nossa solitude, conseguirmos nos auto-revelar, conseguirmos nos dizer, poxa, quem eu sou? Eu tenho ainda essas memórias que foram introduzidas geneticamente em mim de guerreiros, de guerra, de você foi guerreira, você venceu. Quem vai vencer sempre vive, sabe viver guerreando? O vencedor é aquele que vence as próprias doenças. O vencedor é aquele que vence as próprias incoerências. O vencedor é aquele que vence o mal que existe, que habita nele. E que ele usa aquele mal contra ele, achando que está indo contra o outro, ou a favor do outro. Precisamos tomar muito cuidado com tudo isso. Bom, tem aqui algumas pessoas né, no, no, no Instagram, também no, no, no Face, e agora eu vou falar sobre o Portal 1111, mas antes deixa eu ver alguma coisa aqui. Uh, convidar, bom, tem é, solicitações. Vamos enviar aqui se a pessoa quiser. Eu estou aberta para conversarmos, né? Bom, o que, que é esse portal 1111? Por que essa importância tão grande que nós estamos dando hoje? O que está que acontecendo, né? Uh, é assim. Uh, peraí gente, deixa eu tirar aqui, eu não sei como desligar isso, já desligou. Uh, então, o, o portal 1111 é o portal da lucidez. Ele pode ser o portal do bem, que ele está expandido e o portal que vai nos trazer essa consciência divina. Mas não é você ficar sentado esperando que você vai passar pelo portal. Não, a iniciativa vai ser sua, todos os procedimentos vão ser seus, onde você vai ter que aprender, quer queira, quer não, a, a se amar, a amar incondicionalmente a você mesmo. E como fazer isso? Quando você diz assim, eu tenho misericórdia daquela pessoa. Que Deus tenha misericórdia é dizer, eu quero a misericórdia divina em mim. Partir de mim para mim. A compaixão para mim mesma. E a compaixão que me leva ao crescimento. E esse crescimento vai vir quando eu silenciar, quando eu me desapegar, quando eu não, não precisar mais de um apego para poder viver bem, mas precisar do carinho, da, da afetividade para compreender, mesmo sabendo que essa convivência, ela tem um tempo. Não importa que seja pai, mãe, filho, Espírito Santo, não importa. Importa que tenha um tempo. Existem almas eternas, almas que, que têm é, sincronização, existem, mas são raras. Tá? São raras, porque o ser humano, ele, ao invés de ele aprender a, a, a ir nele, para depois poder é, atender nessa sincronicidade, nesse reencontro ao outro, e o outro a ele, vai precisar de muito gente, muito, porque existe o apego, existe o medo da solidão, existe o medo disso, o medo daquilo, e as pessoas estão vendo que o maior medo que elas têm hoje é delas mesmas fraquejarem e mostrarem exatamente o grau de revolta que elas estão quando estão com aquela pessoa que elas escolheram achando que era aquelas que elas queriam conviver. E descobriram quem era. Por quê? Porque a pessoa não conviveu, ela não viveu nela, ela só, só se preparou para conviver com o outro. E esse portal, esse portal, escuta o que eu estou te falando, é para você aprender a fazer isso. Porque se você não aprender a fazer isso, você vai entrar no portal, mas não é esse, vai ser outro. É o portal do uso. Quem desconfia e quem não confia e quem... Precisa provar que o outro crê ou não, não é Deus. Não é Deus, não. não. Pode ser Deus, mas não é o Deus divino. Não é. Tá? Então, vocês tomem cuidado. Vocês querem passar pelo portal... Vocês querem adentrar? O portal tá aqui, ó. Não tá lá no céu. Não tá no céu. Tá aqui. É esse portal que está abrindo. Tá? É isso que vocês precisam tomar consciência, gente. O pessoal pensa que o portal é um portão lindo, iluminado, com aquele mestre lá fazendo o ombro na porta. Não é! O portal é você. É o portal do amor, incondicional, com compaixão por você. Por si mesmo, por si mesma. Esse é o portal. Eu não estou falando aqui, jogando conversa fora, eu estou inspirada para falar isso. Eu pedi para ser hoje na quarta-feira, justamente por causa do 1111. Não é o número, mas é a força... Que, essa, que esse dia, que esse momento está, a, a expressão dele, a oportunidade que está sendo dada para nós crescermos. Para nós sermos nós, mas para você encontrar esse portão, esse portal, desculpa, dentro de você, o que, que você precisa? Você precisa parar de se subestimar. E você precisa se aceitar. Tá mesmo? Manda ver, estou adorando. Você precisa não pegar elogio daquele grande amor da tua vida, das outras pessoas. Gente... Eu não tô mais aguentando, eu vejo pessoas trabalhando com motivação. E chega lá, ei, vamos, você pode, você tudo gente, tão aproveitando de vocês. Sabe o que você pode ser você? Aquele tá abrindo o portal do dinheiro para ele, tá? Porque tem gente que tá cobrando 5 mil. Para fazer essa palhaçada no palco que vocês vão atrás. Não, você precisa disso, de motivação do outro. para você crescer. Aonde você está? Cadê a sua consciência? Eu tô falando desse jeito, porque eu, eu, eu tô ouvindo tanta labobrinha, Eu tô ouvindo tanta besteira. Eu estou percebendo o quanto vocês estão sendo manipulados. E aonde isso vai chegar? Me fala. Aonde isso vai chegar? Sabe aonde vai chegar? Na extinção. É, na extinção. Aqui no planeta Terra não é ser mesmo. Porque chegou no momento onde... O planeta está pedindo socorro, eu quero o bem. Eu, eu, eu, o planeta, ele está vibrando num amor muito grande. O planeta, ele só quer tudo de bom. É isso que o planeta quer. E o que está acontecendo? A maioria não está entendendo. Está atribuindo a movimentos exteriores, mas o movimento é interior. Você não... aprenda primeiro a se autodefender das negatividades que você colocou dentro de você. Sandra, ah, você está de saco cheio. Não, não estou de saco cheio, Sandra. Eu estou, eu nem sei quem é a Sandra a Osna, eu estou, sabe, dizendo isso para vocês. Sandra, tá ouvindo bem? Para vocês se valorizarem, para vocês saberem quem vocês são. Vocês não são aquele palco vibracional, aquela coisa motivacional, aquela hipnose pra você tomar consciência de você, você não precisa, você já está hipnotizado, você precisa acordar. É, você precisa acordar. Você sabe quem é a única pessoa que sabe quem você foi em vidas passadas? Você. Ninguém mais sabe. Não há hipnose, não há nada que te leve para vida passada. Acorda. Se alguém tiver que saber, e aquilo vem, veio pra mim, eu nunca fui procurar, ele vem, ele vem nas pálpebras, ele começa a entrar pelas pálpebras e mostra em que situação você viveu, onde você esteve. Tudo isso está dentro de nós. Gente, nós temos o universo, nós, temos, nós somos a divindade, a alma da divindade aquela varinha está em mim. É esse o Portal 1111. Eu estou aqui falando com vocês, eu sei que tem algumas pessoas que estão sentindo o peito esquentar. Se alguém estiver sentindo, escreve aí, o meu está esquentando, porque aí... O que, que significa esse calor então? Para quem não estiver, eu até vou pedir para colocar as mãos né, nesse sentido de união, que são as duas mãos juntas. Quando as duas mãos se unem, elas, elas, elas se encontram, eu encontro o masculino, o feminino, o bem, e o mal, que é a proteção, né? que nós precisamos, não estou falando do mal doentio, mas da sombra. E nós colocamos aqui dentro de nós e atraímos nessa posição e abrimos aqui, olha, fazemos esse movimento de um triângulo aqui entre o timo e o cardíaco, nós atraímos o que há de melhor para nós. Mas naquele momento que você faz isso, muitas pessoas ficam até com a mão melada. De tão congestionado que tá, gente. Façam um pouco esse exercício. Até essa, essa meleca, esse calor, esse calor de bafo, esse calor doente. Que congestiona o portal, ele pega toda essa área. É daqui que ele começa a expandir e vem para a consciência. A primeira, a, o, o que primeiro vibra em nós é o peito. É a memória do amor. Do amor com o qual nós fomos feitos, o amor de Deus. O amor divino, é um pai e mãe divino. Nós fomos feitos. Por esse amor. E esse amor nós esquecemos. Porque nós delegamos para um Deus exterior. Não que não exista o exterior, que é o universo, é o poder. Mas o que está no exterior é o mesmo que está no interior. E nós fomos feitos por ele. E ele diz hoje, abre esse portal. 11 e 11. Aqui ó, número mestre. Ele está em nós. Deixa! Né? Você pode sentir essa experiência? E, e você, de repente, você abre assim as mãos, você sente a força disso? Lado esquerdo do pai, lado direito da mãe. É ao contrário, amor. É lado esquerdo da mãe, e lado direito é do pai. É, entendeu? É, é assim que eu trabalho e eu não erro. Eu, não é que eu não erro, é o que vem para mim e é certeiro. O lado direito é é a razão e ação. É a manifestação do Deus Pai. E o lado esquerdo é o amor, é a suavidade, é a afetividade da grande Deus Mãe. Entenderam? Então, quando você faz isso, o seu coração, o seu peito, ele começa a pedir, vocês podem ver uma sensação que não é legal, é um calor que não é legal, é um bafo, que, que, que dá até pinica a mão, que dá às vezes, um sabe, como se fosse uma coisa ruim grudenta na mão, e, e aí você vê que aquilo tá saindo, o seu peito vai se abrindo. Esse é o Portal 11. Você não precisa fazer OM, fazer silêncio, meditação. A meditação, gente, é a ação de meditar. Eu vou meditar, vocês estão tendo essa oportunidade, Se estiverem esse ano inteiro para fazer isso. Não é ficar sentado parando, às vezes, sabe, enquanto você está se movimentando, você tá pensando mil besteira no ontem, no hoje, no amanhã, angustiado. Ontem foi um dia muito carregado, eu percebia aquela energia densa, aquela energia de angústia, aquela energia de medo, ontem, ontem isso estava atropelando. Aí eu, naquela hora eu paro e falo, tô fora, não é minha. Tá, tchau e benção e eu começo a adentrar em mim e eu percebo exatamente de onde está vindo Então nós estamos agora nessa nessa condição ou você abre de vez esse portal 11 onde eu, eu com esse exercício que eu ensinei que ele é o mais simples mas ele é poderoso, ou então, não sei mais o que te dizer, ou você, chega você, ou, sem detonar ninguém, vocês vejam bem, nós vamos ter gente, muita gente, muitas pessoas cutucando, sabe? Pessoas que vão vir gritando, pessoas que vão ameaçar, pessoas que vão para te tirar do sério, te tirar do sério, porque as pessoas estão doentes também, então elas vão fazer tudo isso, não entre. Deixa a pessoa gritar, ela que está gritando, vocês não acreditam. Pessoas que não tem o que fazer na vida, não tem o que fazer na vida, te liga no pior momento dela e no melhor momento teu, para fingir que estão te cumprimentando para ver se aquilo está sendo alegre e feliz, entenderam? Cuidado com esse tipo de pessoas, são pessoas muito perigosas, pessoas enxeridas, encheridas, pessoas que querem, estão deformadas, estrutura totalmente deformadas e querem deformar você. Pessoas que já foram engolidas lá naquelas fendas, sabe? Já estão engolidas e querem te levar junto para o abismo delas, não vão não, gente, fiquem na de vocês. Fizeram o exercício que eu falei? Façam, tá bom? Esse é o Portal 1111, é o portal da própria abertura, é o portal de você estar com você. É o portal de você viver em você, para aprender a conviver com os outros. Nós precisamos de uma organização social, nós precisamos ter amigos. Boa noite, Arlete Barros, Sônia Maria. O pessoal está aí passando, mas eu não quero parar de falar um pouco, porque senão né, me perco. A Maria Madalena também está aí. Jo, Josi, Sandra, bom, pessoal tá aí. Então, você, nós precisamos, é gostoso ter amigos, é gostoso estar com pessoas, é uma delícia você rir, brincar, mas vou, tá. nós, eu, eu, eu sou eu. É isso que eu quero aprender. Vixe, conheço uma assim, às vezes nem atendo. Porque sei que vem bomba. sei Você estava lá na região e você ouviu, né? Você percebeu o que aconteceu lá. Então, gente, são pessoas é, muito do mal. Quanto mais a pessoa falar assim, Ah, eu te amo, eu amo vocês. Ah, eu amo. Ela ama até o poste da rua. Ela ama o poste, sabe o poste? Cuidado, gente. Essas pessoas desconhecem o valor do outro. Elas só querem o outro para poder sugar esse outro na energia. Para poder uh, detenar o outro e elas fazerem o que elas quiserem. São pessoas que roubam a energia e roubam muito mais. E quando você vai ver, você está tendo perdas, de energia, está escapando a energia, você vai ver que vai, você vai enfraquecendo. E quando isso acontece, não se entregue. Observa quem foi, analisa de onde veio, deixa a pessoa vir, a primeira pessoa que vê na sua cabeça, muitas vezes é aquela que está roubando. E você pensa que você que está tendo essa saída de energia está te enfraquecendo? Por quê? Porque tem ali um ladrão que está te sugando e você está permitindo. Não permita mais. 1111 11 é esse portal. 1111 está 11 pedindo para vocês. Sejam um solícitos com vocês na solitude e depois se organizem com vocês mesmo para aprender a conviver com os demais não entregue de ninguém a tua cabeça na bandeja daqui para frente não vai ser fácil gente para você facilitar você precisa ser você deu para entender eu já dei meu recado Quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo. Ele vai estar no YouTube. Eu peço para vocês irem lá no YouTube, né? Fazerem essa, essa troca comigo, se inscreverem. Uh, sabe, curtirem compartilharem, eu tenho bastante vídeo. E para quem quiser fazer essas frequências, gente, que está sendo maravilhosa. Frequências que eu não sei explicar para vocês como, porque eu, eu, ela tem energia fria aqui. Foi ditada pelos Pleiades, pelos Pleiadianos. Eu estou mandando até para Portugal. É, tem sido maravilhoso. Logo, logo vocês vão ter pessoas dando depoimento. Por exemplo, ontem eu atendi uma pessoa, é, eu sempre esqueço lá, ela é do interior, ela vai dar o depoimento, ela tinha cólicas terríveis menstruais, terríveis. A Alvina tá aí também, Alvina, saudade de você, Eva também tá aí. E ela tinha muitas cólicas, eu fiz a frequência para ela, que ela tá fazendo tratamento comigo, ela levou, ela falou que ela menstruou, ela nem percebeu pela primeira vez, depois de não sei quantos anos, ela não teve nenhum sintoma, não inchou e passou bem, por quê? Porque você vai lá, avô, a gente faz pelo vídeo e a, a frequência ela adentra na sua energia, eu tenho o um gráfico de radiestesia com o pêndulo e Através, ela vai fazendo o escaneamento de todo o seu corpo. Por exemplo, para quem tem escatose lá e gordura no fígado, tá começando a dissolver. Eu mesma só prova disso, gente. Eu, eu não fiz para eu emagrecer, eu fiz para organizar meus hormônios, eu fiz para organizar as glândulas, hipotiroidismo. Tô aí. Eu super dentro rejuvenescer, graças a essa frequência que vem deles. É algo maravilhoso, tá? Então, se vocês quiserem, inclusive o tratamento, eu vou dar os cursos, já já eu vou começar a divulgar, né? Os cursos eu sempre Dou, vou divulgando, inclusive agora ensinando como lidar com essa frequência, as pessoas mesmas fazerem, se prepararem para elas. Ah, deixa eu ver aqui alguém, a Regiane investe conheço atendo. Ah, então e as pessoas mesmas se prepararem para isso, ah, elas vêm aprender tal. Então tô aí. Então caso vocês queiram compartilhem e tal, e o número do meu celular, eu estou em São Paulo, viu gente, 11, e estou em Santana, capital de Santana, pertinho do metrô, num lugar muito gostoso, meu consultório é uma delícia, e o número do meu celular, que é o meu WhatsApp, vocês me chamem pelo WhatsApp que eu atendo, é o 99675-5250, 11975. 9675 -5250. Pessoal, eu estou vendo aqui no Face que várias pessoas estão pedindo a minha solicitação de, de amizade pelo Face. Eu vou pedir para curtirem minha página, porque no meu Face não tenho mais espaço. Tá? Eu preciso fazer uma limpeza, tem muita gente lá que tá nem sabe porquê, caiu de maduro. Mas é difícil a gente ter um horário, observar uma por uma para ver quem você pode tirar ou não. Então, curtam minha página, é melhor do que pedir, porque eu não tenho mais como aceitar solicitação de amizade. Eu tô com 5 mil pessoas e eu preciso limpar, depois que eu limpar, tudo bem, mas o que, o que tem no meu perfil é o que tem na página. E a página tá, vocês podem também, sabe, participar. Não tem o menor problema. Então, aqueles que estão solicitando minha amizade, vão lá, curtam a página, tá bom? Eu aguardo por vocês. Aguardo. Eu tenho programa toda sexta-feira, às 11 horas da manhã, na Rádio Vibe Mundial. Estou lá há 21 anos agora. O Messi já tá aí, eu tô vendo ele. Ah, olha ele aí. e Eu já fiz tua frequência, viu, Messi? Já mandei. Lá para Goiás, o teu e o da Cecília. Aliás, o Messi, ele, ele é testemunha disso, gente. Essa pessoa que eu estou falando, que é de Goiânia, como é mesmo o lugar onde vocês moram, Messi? Agora esqueci, é para aqueles lados de Goiás. É lá em Goiás. É, ela tinha um zumbido muito forte nos dois ouvidos, a ponto assim de, de enlouquecer. E o Messi indicou, me indicou para ela, pediu para que ela me procurasse uma pessoa muito legal, maravilhosa, nós estamos fazendo, atendendo ela online e tal. O, o mestre é testemunha. Ela disse que foi para trocentas mil pessoas, médicos, Monte, é, Montevidéu, olha lá, é de lá, Goiás. E, e, do, e ela tem há mais que cinco, seis, dez anos, sei lá quantos anos que ela tem aquele zumbido, mas ela falou que é, é igual, é, sabe? é. é de um pássaro lá, que agora esqueci o nome. E tem gente aqui pedindo informação, depois eu dou, viu? Então, e ela e ela disse que era horrível, horrível. Eu comecei a tratar a origem desse problema. Porque não adianta mexer com o que não tem origem, com, com querer resolver um problema sem ver da onde vem aquilo. E quando... Ela falou que é igual gralha, sei lá. Então, ela estava já ficando surda porque ela só ouvia aquele, aquele barulho dentro do ouvido. À, à medida que eu fui tratando, que nós fomos tratando, tratando... Tinha dias que estava zerando, aí depois volta mais um pouco, depois era quando nós eu estou falando com ela, vai abaixando, abaixando o nível, A ela não tem mais aquela depressão, é uma pessoa muito legal, muito bacana ela. E, e já está melhorando aquele volume, né? Que ela tinha no ouvido. Então, da onde vem aquilo? Aí é uma coisa que eu não vou revelar para vocês, porque não interessa, mas cada um tem o seu motivo, né? Cada um tem as suas, a, as, suas as suas questões para serem resolvidas. E tudo isso vale a pena rever, tá bom? Eu tô adorando esses coraçõezinhos que vocês estão me mandando aqui pelo Insta, a, a, Mari, a Maria Madalena, a Regiane. Gente, eu falei bastante, me empolguei, né? Abri os meus canais hoje aqui, <risos> me, tô, me, eles estão direto falando comigo, os pleiadianos, da quinta dimensão, né? Da décima segunda, décima segunda está vindo aqui, ó, junto com a mãe terra, junto com os minerais necessários para a terra, né? É. Que, que vem essas coisas coisas boas, ah. cuidado, abre o portal aqui, o portal não está lá, tá aqui, cada um tem o seu. E juntos, aqueles que abrirem esse portal, vai formando uma corrente tão forte, tão forte de luz e de união, que não há quem quebre. O mal está aí, está presente tá bom? Um beijo grande para todos, semana que vem vai ser na quinta-feira a live, ou na, entre quarta e quinta-feira eu vou começar a fazer, agora uma vez por semana, porque eu tô trabalhando muito, não tá mais dando tempo de fazer duas vezes por semana. Agradeço a todos vocês. Por favor, vão lá no meu YouTube, compartilhem, se inscrevam, compartilhem esse vídeo também pelo Facebook, pelo Instagram, tá? Já já vou pôr em GVT e sejamos sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão a todos. Gratidão.